numa pé, no USB. Não me perguntem, vejam o vídeo. <risos> <risos> e, ah, meu gajo que pergunta. eu digo eu fico logo assim na cama. Tipo, pá, eu expliquei tão bem. Né? Só se não viu o vídeo é que não entende, meu. Vai ver o vídeo. Né? Não veem o vídeo, não. Só querem é que o ficheiro. É, querem o ficheiro, Não querem ver. Pois não sabem como é que o ficheiro funciona. Depois tem aqui o, a mascote a dançar. de curto bem. Tu não estás a ver bem. Carrega-me lá no botão copiar que está atrás de ti, meu. Atrás, atrás. obrigada obrigado. obrigado. É. E aí no... no, Cara, no não sim. chega. Não Você chega lá. Espera. Um, para que está ele. Portanto, neste momento temos vacinados. Alguma <risos> pergunta? Alguma pergunta? é uma dúvida? Há uma dúvida, é só ver o vídeo. Bom, agora, e agora temos aqui a Palmeira. Ó Rui, limpa lá um oh, aqui, Rui. Oh, não, tu não me vergonhas. hein? Acerta-te mal. então, oh, que faz o que eu digo Vou-te massacrar durante o, o, o vídeo todo. Ah, Vai buscar, um que com que dois. Dois. Vai buscar um rondão. Vai buscar um rondão. Não nada. Água. E é agora? Mais uma queda. Mais uma queda. Entranchada. Ora bem. E aqui na câmera outra vez. E agora? E agora? Toninho, Toninho. Este bancaram bancário ao meio. O quê? Não posso jogar nisso hoje. Não mas... pode jogar hoje? Já tinha Se de estar Que um nada, gajo emocionável. Já te tinha de estar apurado. O café. Tenho a edição um na televisão. Olha, isso parece um A Última vez matarem, mas eu agora tenho o save. Lembras-te? E sabes que é que isso faz lembrar? O quê? O kitchen. Tens que empurrar a câmara para o chão. Ya. Yeah. Agora o porra faz assim? Vou... Ah, já! Yeah. Um gastei as mãos presas e agora bati assim. Ya, yeah, boa, boa, sim senhora. Desculpa? Banade! Tony, tô... agora cheguei. Meti um save game. Já estou, banade! Ah, este foto de fotos o Ah, novos episódios! Novos episódios já disponíveis. Isso já tem mais DLCs. A sério. Yeah. É assim, eu sei que há aí um que saquei à bola, mas é assim, eu ainda nem sequer terminei aquilo mesmo. É isto aí é isto. É isto? Que horas estão, Acho que não é interessa. São... 7h40, 7h40. Ok, então vou fazer os preparativos. Basicamente vou fazer abdominais. <risos> Os preparativos, o que, é que, que é que isso tem? O infinitas? Tem tudo infinito, mesmo. Queres que eu te diga, isto tem, isto tem, isto tem, deixa-me ver. É pá, no meu último vídeo há uma lista muito completa de tudo o que tem, mesmo. Só com os Não, meu, a última vez o gajo estava-me a dar porrada. Se fores ver o último vídeo, ele veio muito nos córneres, no fim, mesmo. Eu sei. E eu pensei, vou-me embora, mas eu vou voltar, moço. Meu e agora filho, quando tu eu voltar... Eu vou apertar-se levar a capar na oficinha. Eu estava a matar o gajo com a merda da pistola, pim pim pim pim pim, pim. o cabrão não morre, meu. o gajo não... E ela já lhe matei cena lá quantas vezes, meu. A gaja já lhe matei cena lá quantas vezes, a gaja não morre, meu. A gajo não olha, eu vou te já dizer o que é que tenho que escrever aqui a lista aqui da tem o reset playtime, reset restar, reset item box open na mão, soap, se tens user, o inventory, ten... podes converter o Nganemo com, if... com moedas de munição infinita, tens máximo itens, tens aquilo tudo está ali, tens o first tide, o med, strong first tide med tens. Ervas tenshiet, foda se não estás a ver vai. Só com não, esta merda... é que a merda que eu passo ao jogo. Esta merda vai ser uma cena do vocês não. Só com cheats, é que eu passo ao jogo. Só com os cheats, eu não sou normal para ir lá dar 10 ou 15 euros à PlayStation só para ter ali uma bala mais coisa ou uma arma mais não sei que, man. Isso é uma cena que é assim, as pessoas dizem assim. Ai que não é fair play, não é o caralho, é assim. Há pessoas que se dizem que são fair play. E depois vão lá pagar à Playstation, ai vou meter moedas no Call of Duty, vou meter no Star... Epá, estamos eles pagam para pôr, eu não pago para pôr, é, é, única, é o pagar, então se eu não pagar, não sou Fair Play. Acho que o dinheiro não tem nada a ver com ele. Eu não pago para ter as cenas. Exatamente, eu não pago vale para de... ter as cenas, só, só modifico o jogo quando acabo do passar. Estou aqui e tens duas maneiras de chegar mais rápido, é pagas ou não pagas. Olha que... eu não Faz gosto das calças da menina, são é? giras, das calças uhum. da menina. Pois é, meu, temos que ir à cara desta merda, tinhas que vir aqui tu... Eu disse no último vídeo, rapaz, ah, tem que ser o... Tem que ser o Venom, Já não a passar venho. esta merda. o zero. Tem que ser o zero para passar esta merda aqui ó Mas eu pensei, não, eu vou meter umas elos é cheios nesta merda. Oh, vamos ver... Mas não posso chegar nisso. Vamos ver se essa merda está... Agora não é possível. Não, hoje não posso irmos jogar com isso. Vamos ver se essa merda está... Que foi todo. <risos> o que ele está a dizer? Começar o tutorial? Não. Queres ver... Com o meu save. Tenho hum. que ir buscar outro save. Não, que o save não, o meu save funciona, não, não diz comigo, meu. Não fizeste backup do teu save? Eu não quero backup para nada. Eu não sofro disso mesmo. Eu estou-me a cagar para os backups. Meu. Tipo, só um backup que eu não posso perder. É o do piedrei. Esse é que eu fico marado. Perdi uma vez fiquei doente. Meu. Agora. Não, por, eu estou a falar mas eu gravo, eu, eu tenho backup, só que eu não gravo com, com a frequência que eu devia, estás a ver? Porque há jogos que um gajo descuida-se, estás a ver? Um gajo descuida-se e quando um gajo vai a ver já... Yeah. Ora bem. Agora vai ser linda. Agora vai ser linda. Por cima, onde é que está o suzer grande? Vamos lá ver hein. Vai ser uma coisa linda. <coughs> tutorial, hum, Mas que tutorial? Não sei, não estou a ver agora a turismo Eu já fiz isto, meu Queres ver que o meu coisa não... Não pode ser, meu Não pode ser, meu Eu já fiz isto, meu Eu já fiz esta merda, meu Porquê é que isto está aqui? Quer dizer que o meu save não entrou Vamos ter a sair encerrar o tutorial Sim E lá Ia estás a não ter copyright nessa merda, man. Olha, iniciar o jogo. Estás a ver onde é que eu estou? Aí é vaca, tu és maluco. Estou, mas, por agora, nesta televisão grande, pá, ver melhor. Estou a depoer bocadinho. Foda-se. É do tamanho... é longe o mesmo tamanho, meu. Ah, carregar jogo, não brinques. Então, o que é que temos aqui? Olha, se faz uma coisa, se calhar tenho que fazer coisa esta merda outra vez. Tá. Eu acho que tenho que fazer coisa esta merda outra vez, não Eu acho que não é um nem outro. Eu vou experimentar. Isto tam também ver-se logo. Não era um nem outro, meu. Eu acho que não era um nem outro, deixa me ver. Oh caralho, estás enganado. Eu acho que não era um nem outro da aplicação: Espera, porque é das quinze e vinte um, das quinze e vinte um, nove de um, quinze e vinte um. ao máximo, bacana, estás a brincar, agora vou voltar, vou-lhe arrebentar, meu o cabrão não morre, bacana, tu disparas, estás a ver, sem cheats, sem nada, yeah. disparas, disparas, o gajo faz assim, tipo, leva o tiro e faz assim, pá, nem lhe aparece um furo na cabeça, nem nada, pá, pá. e depois continua-te a dar, é pá, tu ficas sem balas, fazes o quê? acho como é que um gajo Todos. matou? O gajo hum. matou com uma serra. Uma motosserra. Eu vi lá a motosserra no chão e não lhe consigo apanhar a motosserra. Não é, a serra, não é uma motosserra, é uma serra circular. Ou assim, ah, que, assim que eu entrar no carro o gajo começa a lhe com a serra. É aquelas serras que tu quando entras no jogo ao início está na penduradas na árvore. Pá, aquelas serras de cortar é a serras madeira É serras circulares e há que estão a penduradas. Eu ao início pensava que aquilo eram CDs pendurados quando chegam ao perto. Vi que eram serras, olha-me logo à volta eu se o que é que está aqui meu O que é isto Conferir depois Sim modo de VR caralho Era 9h21 não era? O yeah. que é esta merda meu? Olha aí adoras sol Olha onde é que eu estou metido não é? Uhum. Estou-te dizer, tipo quem está por fora e a ver o vídeo ou, ou a ver assim na TV como tu estás aqui ao meu lado e estás a ver, não tens uma percepção. Olha, isto é o que eu vejo quando olho para baixo, um está a apagar e a acender. Bacana, olha lá, tu estás a ver bem, eu não era capaz de estar aqui um minuto né? Imagina haver merdas, imagina. Olha lá esta casa, bacana. Eu partia já aquela janela basava, meu. Mas bazava a bater com os pés na nuca. Olha-me esta sanita man. É assim, se quiseres puxar pelo Gregório, basta olhar para a Sanita. Aí é como catando! Olha lá para isto, man. Até fizeram aqui uma cena para passar os cabos. Ai não, é a terminação do chão. Bem, vamos ao que interessa. Carregar o save game do Bad Styles Gameplay. Ora, onde é que está? 21. É esta, não é? também. 15 e 21. É que eu tenho aqui dois. 15 e 21. acho que é este. Vamos ver. Da janta é estar tá na corda e descobre que está amarrado a uma cadeira na mesa de jantar de uma família estranha e perturbadora. Se não é consegue fugir com um pouco de sorte, mas ainda não está livre. Pois é, aí nesse ponto que eu estou marando. Meu. É que os gajos não morrem. Meu. Os gajos não morrem. Foda-se, tu disparas, disparas, disparas. Mas agora tens balas infinitas. Pá, vamos ver. Eu agora estou a pôr o meu save game, eu agora é que vou lhe fazer o test drive, estás a ver? Olha agora fazer o test drive. Eu sei que funciona, se não funcionar eu meto já isto a funcionar, não há azar. É dois minutos. Eu quero é checar o que é que está e o que é que não está, o que é que se pode fazer, tirar a partir dessa merda ao máximo. Não venham dizer que não é ferro para mim, digo, tira a pica, tira a pica, o oh caralho <risos> isso é como origens o Assassin's Creed Origins eu ainda não tinha tirado o plástico do, do, do CD, já tinha ali um safe preparado yeah. para começar logo a, a Homem não, tem o lá, a empresa lá, o não sei o que club ai não sei quantas moedas criam, houve o um máximo daquilo, um, 50 e tal pausa, desculpa Desculpa, foda-se, eu não sabia que vendiam um bebidas alcoólicas na, na PlayStation. Os né? gajos só podem estar bêbados. 50 paus, umas moedas de um jogo. Isto é para um gajo curtir, não é? é para foder a vita. Te Imagina esses putos fazem a vida todas as cotas. Não é não coisa para eu meter a mim umas fake coins. Foda-se. Ainda digo mais, olha, por exemplo, aquela empresa que fez o jogo do, do Skyrim e do Fallout. Uhum. Esses gajos têm uma mentalidade aberta, esses gajos eles próprios metem modos no jogo para jogar o caralho, ao ponto de a PlayStation não querer aceitar isso. Achas normal? olhando uh -huh. Olha onde é que eu estou, o que é que eu faço esta merda mesmo? Estou fedido aqui, meu. Se não, eu não consigo ver a lá roda escuro. Eu vou ver aqui, mas é as minhas, as minhas armas, ver se isto está cá tudo, mas é do coiso. Eu não estou a sentir nada, não né? Que esta merda. Sim, Resident Evil, não sei o que, 15 e 21 qual é a cena? Grava por cima, filho. 30 megas. Até que que já estava. Aqui dentro não posso usar armas, não é? Não sei, deve ser tipo safe house. Não, mas aqui devia dar, olha mal. Não. Escape da casa. Então onde é que estão as armas? Será que ainda não atingi um certo ponto do jogo que... Por exemplo, que é que há aí um jogo ou... qualquer que eu fui fazer um save. E que se tu não tivesses atingido um certo objetivo o save não tinha qualquer efeito. Estás a ver a ideia? Já. Tinha que ter.. Para pôr skills tinha que ter pelo menos uma skill ou uma cena assim do género, estás a ver? Eu não tenho nada meu. Opa! Eu não pá para estes grupos meu. Quer ver? É assim, só um problema resolve-se. Se é um problema, resolve-se. Se é um problema, resolve-se já. Quer ver. A primeira parte de tudo já o que é que esta merda tem. Uh, Deixa-me lá deixa ver. Aqui. Coisa de dados. Do dispositivo de armazenamento e iluminar. Isto só tem aqui um meu. Isto só tem aqui um meu iluminar hum. Só se eu ainda não atingi um certo Ou oh, tipo quando eu apanhar uma arma depois nunca mais acaba as balas é isso? Não sei Não tinha gemado Ontem tinha Eu apaguei o que tinha Certo? Sim E agora eu vou pôr aí, aí eu não me acredito, eu apaguei mas foi da pen. Que há uma diferença. Aguarde-se. Pois é, isso mesmo, eu apaguei mas foi a na... Yeah, eu, apaguei, eu apaguei da pen. Exatamente, ali não tem nada de... Não sei que 21. Porque eu crequei, foi o de cima, estás a ver a ideia? Yeah. Então vamos fazer assim, o que está mais avançado é o dos 19 Então vamos apagar este Vamos apagar este E vamos copiar Vamos copiar yeah. E eu depois troco, troco o ficheiro, um link mantém-se, não há nenhuma alteração para quem carregar no link, estás a ver a ideia? Uhum. Tire o outro ficheiro e o este atualizado, o outro funciona, eu é que troquei esta merda. Ora, então, portanto, agora a ideia é ver os dados guardados, só para me certificar, aqui não tem, copiar, Então a ideia é a gestão de dados guardados da aplicação, dados guardados no armazenamento de sistema, copiar para uma pé USB e aos é dois ficheiros. Isto também é rápido, meu. E há é aquele sonoro, meu. Saca? Eu adoro aquele som, meu. É que aquele som está mesmo. está mesmo feito. Olha digo-te, este jogo é fixe ouvir esse som. Isso é só uma música ou fizeram um, tipo um, o tipo Pedro é que fizeram algo Eu não sei, deve ser só essa música. Só uma música para o jogo todo? Pode ver se tem o ST Prontos. Copiado para o USB copiar para o usb Agora está copiado para o usb Vamos tirar o usb Da console Vamos meter, vamos meter no computador Agora... Ora bem, agora vamos aqui abrir USB. Uh, aqui, aliás, mas já abriu o programa. A ver, uh, para lá para fogo foda estou -me, mesmo. Estou -me, ali, mesmo. aqui, finalmente, uma hora depois. Só se aquilo não está a gravar... Ou então, tipo, o save está bem feito e eu tenho a minha consola adiantada na, no update Ou então, é daqueles saves que só a partir de quando tu apanhas uma certa... Um, pá, a partir de um certo nível no jogo é que tu podes usar dessas merdas. Tipo, por exemplo, tu não podes ter... Tu não podes ter munição infinita se não tiveres uma arma. Estás-me a entender? Não, Agora, se tu apanhas tira. a arma, se tu apanhas a arma, aí é que tu já vês que tens munição infinita. não tinhas uma arma, não, mas eu faço isto tranquilo, meu. faço isto tranquilo. Eu tenho a certeza que isto fica a 300%. Não tenho dúvida nenhuma. Por vezes já é saves, que é o que foi o caso do. daquele que tu compraste do. que é um bruxo. Um gajo, Witcher. O Witcher, essa cena, se um gajo não tivesse já uma skill, eu não conseguia meter mais skills. Se eu não tivesse uma arma, eu não podia pôr mais armas. Estás a ver a ideia? Aqui pode acontecer isso também, mas a gente também, isso é fácil de ver já. Eu já estou aqui dentro da cena, Resident Evil 7, Biohazard. Isto é o Cusa 03842, portanto, não há... não há dúvida nenhuma... Yeah. Olha já. Isto tem que se fazer dois ficheiros, é que não é só um, tem o ficheiro bin em que vai desbloquear uh, os bónus todos, yeah. os bónus do jogo, estás a ver? Não é DLCs, é os bónus. Ok, total progress. Tá em falta um ficheiro. Isto é bom. Eu testo sempre as merdas, que é para depois não virem com perguntas, estás a ver? Que é para eu, se eu deixo tudo direitinho, aquilo tem que ficar a bombar mesmo. Se alguém não perceber alguma coisa, pode perguntar, só que há coisas que, se não gajo vir o vídeo, são óbvias, não é? Ah. Basicamente agora estou só à espera. Estou a fazer aqui o upload do, do save do Fischer Bean, que é um que estava tá em falta. E depois é que vou pôr aqui o modo no. Aqui no outro ficheiro que é do progresso. Mas é tal coisa: tu não podes ter amo infinita se não tiveres uma arma, não é? Ah, Ou fica não. já com a arma, que também pode acontecer. Ou então só quando um gajo apanhar uma arma é que. Vamos ver. Ainda está no cremeiro ficheiro, isto demora uma meca. Dessa vez vou mesmo iluminar tudo o que está lá mesmo, o original, estás a ver? É yeah. pá, o progresso daquilo foi só... Ainda é uma hora e meia de jogo, estás a ver? Mas aquilo dá prazer jogar, estás a ver? Pai, apanhas com cada cara, é -se bacana, tu não estás a ver? Tu não estás a ver, mano? Olha, começas, para já na casa, começas logo a apanhar a vibração, ou não de vez uma carrinha dos bacantes foram lá fazer uma reportagem, ou não sei o yeah. que, tipo os caça fantasmas e caralho. Peraí a filmar, e esses ficaram... Estava <risos> a carrinha lá toda fudida, tipo, que já não saíram de estás a ver? Sim, yeah, depois apanhas uma carteira, eu vi e estive a ver o vídeo ontem. Pronto, primeiro ficheiro está feito. E agora, o ficheiro manual vai ter 30 chips. Desta vez o save vai mesmo ficar completo Isto agora vou ver aqui. Estás aqui é broadcast, é placa de vídeo, é... É câmera, é tudo ao mesmo tempo. Manual save. Exatamente. Olha lá, isto é um merdas mesmo. É, tem as cenas que estão lá na. Eu estou a pôr um visto naquelas merdas lá na lista. Estão lá na página. Já. Yeah. Olha lá. Estás Quando eu puser aqui na consola outra vez, eu vou apagar mesmo o original para não haver dúvidas. E eu vou apagar mesmo tudo. Então digo para substituir. E armas? M44 Magno AP19 Grenade Lancher. Agora está é ele, já está em andamento. O teu de Lancher? Oh, vamos voltar! Mas é bem. <risos> bem armados. Dessa vez o bacana. Então ah, vamos lá dar com uma pá bacana. Estavam lá um bofia Eu sei, eu estive a ver ontem. O bofia queria-me salvar. Bem, o bacano vem por trás com uma pá, meu. Corta-lhe a carona, solta-lhe a tampa. Foda-se. O gajo disse, se me apanha, mata-me. Agora imagina o gajo anda atrás. Até o gajo meteu-se dentro de um carro! Atrás eu de mim, com sei. o carro, para me atropelar, achas normal, dentro de uma garagem? Foda-se. E depois, tu, como estás frio, não és capaz de deslocar? Da maneira que queres, assim, rapidamente, estás a ver? Yeah. Eu já lhe digo. Está a andar uploading, uploading, uploading. Está quase. Ai, <risos> caralho. Isto vai ser do best, não é? Isto vai ser mesmo do best. Não é? <risos> se essa merda, se essa merda funciona, não é? Se essa merda funcionou, mesmo Olha, está quase. Está quase. Estás a jogar o quê? A mão do Stickman da escada. Ah, é aquela cena que mandas o bonequinho lá de cima? Yeah. Isso é aqui Por pontos? Yeah. E é <risos> Jogão <risos> é estupido, o que é que inventa estes jogos, meu? <risos> Epá, tu estás a jogar, não estás? Estou, mas era por Entendi, curiosidade. Não, mas cumprir um objetivo meu, era chegar a toda a gente. Ai, meu Deus, está quase. Está quase. Está a fazer modo essa merda. Armas, armas, tem a Magnum, tem a P19. Eu jogo outro, Munição infinita, tá quase. Porque eu joguei este, quer dizer Este é que é fixe, tenho que comprar uma bateria para este telemóvel, outro... Deixa-me lá ver, Isso é um grande da massa meu. Deram, caralho. -me, ya, yeah, é fixe, mas é assim, isto não dá para um gajo trabalhar com isto, meu. Só se tivesse um trabalhinho daqueles que não partes a unha. Yeah mas é bacana, tipo um ecrã, como deve ser, um gajo já não tem que andar a espreitar. Eu no outro dia tive com um Nokia na mão, tive com um Nokia 3660 na mão, e eu pus-me a pensar, como é que era possível? A gente via tão bem na altura, não é? Era uma coisinha assim, mas aquilo é assim, se tu fores a ver um relógio ainda é mais pequenino que aquilo, e um gajo olha para a cena, e é assim, um gajo habituou-se, meu, um gajo habituou-se assim a um ecrã, porque assim, para mim, eu acho que para ti também, agora ao normal, é mesmo isto é o, isto é o básico. Esse, agora um grande o... deste tamanho é o básico. Eu agora se eu for pegar no telemóvel que eu tenho lá, o mais pequeno, já Já é faz que... confusão, já é, as letras já... já não é a mesma coisa. Não, já não é a mesma coisa. Exatamente. E ah, olha, também fui pegar no, no iPhone, e, igual aquele que tu tens. Olha, aquilo está quase... Eu já eu, eu, eu, eu, eu fui olhar para o ecrã daquilo mas é assim... O iPhone, como tem os ícones de boeda grandes, tu só pelo desenho vês o que é que está ali, não precisas estar a ler. Mas tu não só o que é que é o programa, tens Ei, mesmo de estar a ler. De uma coisa. Tenho Olha, aqui. já está, já está. Ui. Tenho que te mostrar aqui uma coisa. Shit, successfully applied. Tenho de te mostrar aqui, vais ver como é que está o meu outro telemóvel. Okay. vais ver o que é que eu fiz ao meu outro telemóvel. Agora vamos tirar. Vamos tirar aqui. Oh, pode chegar mais para a mim mesmo. Vou-te mostrar o que é que eu fiz ao meu hotel lei... telemóvel. Já mais jogo. Nada a chutar, a Paula para jogar no caçaí. Paula sempre aqui ao cantinho. Vou-te mostrar o que é que eu fiz. Poderia a interface. Um convidado especial que não aparece. Ah? <risos> um convidado especial que não aparece. Queres que eu a câmera? Onde é que está o convidado especial? Olha ah, está aí, é o meu Venom, está envergonhado. Não é Venom, é Zen. É o Zen, é o Zen. O Venom já era. Vamos lá ver então. Eu vou pôr isto aqui em grande, para todos os que não o vês. É, mas está na televisão. Está na cama, eu não consigo, ou eu, ou eu meto na placa ou meto na televisão, estás a ver? Por acaso tenho ali um repartidor da HDMI. Mas aquilo funciona bem, é para a PS3. Yeah. Para 4, se não ligares diretamente à placa de vídeo, assim fica com 1900 e não sei quantos pixels. Que nem é preciso, estás a ver? Que um gajo se mandar isso para o YouTube é uma estupidez, mesmo. basta para aí 1080 uhum. já se fica uma rede. Mas eu gosto de fazer em 1900 e tal, muito raramente, porque pesa mais, estás a ver? Olha, agora ia jogar com o comando ao contrário, espetáculo. Ora bem, então vamos ver o cheat. Ora. Gestão de dados da aplicação, dados guardados no dispositivo. Este e este. É para meter por cima. Siga! uma merda para te mostrar. Aí vamos nós outra vez. E agora? Oh, tem que dar, bacana. Se não der, é porque é daquelas cenas que é, tens que atingir um certo nível para conseguir usar. Tipo, por exemplo, podes não ter acesso à munição infinita se não tiveres uma pistola, não é? Tens de ter uma pistola, digo eu. Olha, vai lá o baú onde tu guardas estas coisas. Deve ah, estar o não, mas aquilo não é um baú, é uma cassete. Não, para tens abrir um aqui a porta para o ar. Tens Sim. lá um baú onde guardas as coisas? E agora meu. Isto está para ver assim sem os óculos, meu. Os óculos é fixe, é para jogar. Existem dados salvos. Desculpa, é que é que está o problema, olha lá. É necessário criar novos dados salvos para salvar o seu jogo, você se há é um jogo sem criar novos dados salvos, não, não quero. É meu, eu vou criar novos dados, eu quero meter os dados que já tenho, palhaços. Tenho que meter que sim, se eu meto que não isto não avança, olha. Conectando a rede, descarrede, bacana. Quer dizer que os espíritos estão online. Cheguei aqui, eu, pronto. Desgaste aqui, pronto. Trouxeste o. <risos> o nosso amigo. Do Capetinha. chegar no modo VR, of course. Tutorial <risos> não, obrigado. Vem aqui diretamente à merda dos dados Descartáveis é essa mesmo. Andam lá então. Carregar o jogo. Será que é isto, meu? Sei, realmente. Só há é esse aí? Só há é este. Que é horas são? São 8h15. 8h15? Será que é este o safe que eu Ai o caralho, agora eu estou baralhado, meu. O quê? Estás que esse jogo que se chama no Japão? ah Biohazard. Biohazard? já yeah. Eu acho que estou a fazer aqui alguma coisa mal, mas eu vou já corrigir isso. Isto é a cena que acontece ao people que me vem fazer perguntas. É assim problemas toda a gente tem, a gente só tem que usar a cabeça, é assim, se isto não está a funcionar é porque nós é que estamos a fazer alguma coisa errada. E no meu caso é assim, tenho ali numa pen. Os dois fichares, que eu tenho a certeza 100%, estão impecáveis. Aqui é qualquer coisa no jogo que. A gente, ao entrar no jogo, temos que criar um ficheiro porque não existe. Uhum. E depois vamos carregar. Esse ficheiro que estamos a criar e que vamos carregar está vazio, não tem nada. Não é da pena, estás a entender? Yeah. Eu meti da pen no próprio sistema. Dessa vez, se não funcionar, vou apagar completamente tudo o que tenho no sistema e vou passar manualmente. Para o jogo é para quando ele começar a reconhecer que.. A reconhecer que já não tem uma gravação, estás a ver a ideia? Ele está a demorar, é bom sinal, senão... tem muita coisa para carregar. <risos> Tudo infinito que essas demora uma beca, né? Ele então, está a pensar, este ganjo é um shit. Vamos fazer da consola. <risos> Não, está ali no loading, está quase. Falta uma beca. Isto de demorar morar é bom mesmo. Quer dizer que está a carregar a moeda dados, estivesse vazio, não é? Já. Se tivesse vazio era só um cheirinho e já estava. Supostamente. supostamente. E a caralho é que a cadeira me escorda. Continuar. Agora é que vamos ver. Não vamos ver nada, olha lá nisso assim Então se calhar Espera lá. Vai aí ao oh baú Onde é que está o baú? vai é o baú que está aí Quando guardas as coisas eu não, eu não tenho nada para guardar em é nenhum. Estava a aqui O que é isto? A arma, não sei o quê. Foram adicionados. Desbloqueado, olha. Tu... Ei, chaval, tu és maluco. Não funciona o caralho, meu. Está no baú. Aí <risos> olha lá. Nove, notas, Estás a brincar. Chaval, basicamente, tem tudo. O que é que eu preciso aqui, meu? Lá, olha Olha, guita. Armas infinitas, vê lá o que é que tem. Só uma. Se já está melhor. E agora, meu? Os segredos da defesa? Isto é o quê? Ah. Pá, não sei, mas deve ser bom. Olha, olha uma arma, man. peraí. onde é que está a shotgun? É só isto? É. Aí não há mais nada? Não. Munição infinita, bacano! vai é, eu... é dar tiro no gajo até... caralho! É dar tiro no gajo até eles se apresentarem. Até eles se aposentarem. Mas que arma é que é? É pa, é que está aqui, meu. Não tenho outra, tenho aqui e-mail da minha carteira de motorista, sapatos de caminhada. Isto é que é para um gajo correr boeda rápido, hã? Ah? Se vai eu. Funciona o caralho, é que não funciona. Comigo funciona, meu. Um gajo vê onde é que está o problema e mete, porque é que os meus cheiros. Eu não meto lá uma merda a dizer que dá e não dá, meu. Porque eu próprio uso os shapes, não é? Então deixa lá ver. O que é que achas, meu? Guita? que Tenho aqui mais Guita, se for preciso. Ora, esta arma tem um silenciador porquê, meu? Ah... ei, bacana, tu és maluco. Eu, eu, não, eu ainda não sei para que é que isto serve, meu. Prontos, continuando. Eu Tinha, mas era uma chave. Ai, agora, Tony, Tony, olha, curte. Tu estás a brincar. Trocar de munição. Hum, como é que é, Dread? Mostra-me, ó, oh, a minha cabeça é que é o coisa, estás a ver? Uh, a mira. Já. Yeah. Agora tenho que falar. Olha aqui, é, vou ter que comprar. O <risos> que é cá, que aqui mais. Coisa, já comi. Já... Oh, o telefone. E isto está para telefonar, meu. Para o pavo, Tô, Estou. Tô... Estou. Está impedido. Fodido. Ai, eu vou matar o cabrão. Onde é que ele está, man? Aqui mais alguma coisa. Espera aí. Ai, espetáculo. Eu assim estou a ver L2. Ai, é bacana. Espera lá, mas eu não tenho aqui munição, meu. Ah tá, tá infinito, olha lá. Tá infinita? Então não vejo ao símbolo do infinito. Bacana. Aí é bacana, onde é que eu me estou a meter? Tu és maluco, meu. Tá-te que é o telefone? Tá. Qual é que é o telefone? Sei lá. Não estou a ver nada na televisão. Ih, olha lá! Estás a brincar! Uma moto man! Ai não, é uma moeda! Era uma moeda, meu! Oh, agora! Agora não preciso de moedas, meu! Espera aí! Olha lá! Ajuda-me lá aí, meu! Eu não vejo nada nessa televisão, meu? Não vejo nada? Escapo da casa! Quando é que um gajo Tens que ir, que ir para, que ir para, para a, a garagem? Porta. Não! Tens que ir para a porta e falar com o guarda para ele dar o canivete! Mas isso já foi. Não. Como é que já foi? Então, Não passaste ontem? Como é que foi? Então, olha lá, eu agora tenho que ir para a direita e vou entrar ali naquela porta. Isto é boeda arriscado, meu. Boeda longe, meu. Tens que ir para a porta da entrada para o guarda-te dar a, a cena. Espera lá, meu. Oh, ainda vem aqui os malucos, meu. Pá, eu agora também estou bem armado, meu. Mas que para a porta da entrada como foste ontem. Ai meu Deus, olha isto faz lembrar o coiso, man. Aquele filme do Necronomicon. Houve um barulho. Isto é o meu cão ou é do, eu, é do jogo? É o cão. É o cão? Fogo é era isto era real, meu. Era o meu cão? Há <risos> com medo. Houve já não sei o que é que é a realidade com dois merdas, meu. O então, aí, meu. que é isto? Mas bom, Ai, olha Tony, como é que ele sabia que eu andava à <risos> é procura de uns Jimmy D'Omio? Vai procurar o guarda que está... Olha lá, isto está aqui a enfeitar, eu não é eu não visto. Ah, isto é a bota da bacana. Ui, então estes sacos de plástico? Olha da... que... só. <risos> Vai tendo o telefone. É, Calma-me, calma eu sei onde é que está o pulfone. Olha lá Tony, este é mesmo. Oh, tu és maluco, meu. O gajo anda aqui, meu. Tu tens balas infinitas? Tenho balas infinitas, mas o gajo não morre, meu. O cabrão não morre, meu. O telefone está lá na baú. Calma, há aqui um telefone também, meu. Estão a ouvir qualquer coisa, meu. E agora? Ficar aqui refletido. Olha a minha cena, meu. Eu não consigo sair daqui, meu. O que é que eu uso? E não é povo, nada ainda. Eu quero sair daqui, mesmo Oh, isto é muito perigoso, meu. Onde é que está o telefone, meu? Está lá na Cefalse, onde tinhas as armas. E aí, mais erva. É, olha, eu já reparei que se um gajo, cada vez que passa aqui, está aqui uma erva, meu. Faz Porque rispar. é um gomito. pode rispar. -me. a que ir atender o fora É de noite lá fora, meu. a que ir atender o fora primeiro. Ainda por é de noite, meu. É quando os cabrões estão acordados. Onde é que está o telefone? Está lá na Seibovs, onde estava as armas. Calma. Há aqui outro. É por este lado, olha. Não ouves o som. Não é nada. Lá na casa onde tu tá, estavas tem uma lanterna. Eu também nasci onde é que o gajo está. O gajo não está em casa, né? O gajo não está em casa, né? Oi, Paulo. Posso, posso? Sim. Aí, não me digas que tenho que ir na outra vez. Olha este frigorífico meu. Olha lá para isto. Queres ver uma? Isto é. não é nada. não me digas. O telefone está lá em baixo na cava, onde tu tá? Sim, eu estou a tentar ir para lá, mas já não me lembro. Meu. É na cozinha. Tem o sapão. Eu acho que pelo menos não está em casa Onde, meu? Pá, não sei, não dá para ver nada na televisão É pá, eu vim daqui ainda há bocado, meu Olha é ali uma porta aberta Aonde? Olha aí Isto é a garagem, meu Não consigo abrir esta merda Dá-lhe um tiro É, meu, tu... mas eu tenho coisa infinita, meu. Tá? Então, se eu abrir... Estou a chamar o gajo, meu. O gajo ouve os tiros e ainda me vem... foda-se, foda-se, Onde é que está essa merda, meu? Era aqui para este de Que foda-se, já voltei ao mesmo sítio. Eu ouvi seu telefone, meu. É aqui para este lado, já sei. Não, é? não sei, não consigo ver nada na televisão. está escuro. E na cabo? Foda-se. Oh, perdi-me. Isto não tem uma lanterna aí? Não. Tem que abrir essa porta através da cava onde tu estavas. É aqui, olha. Podés? Eu vim de lá, mano. Né? Agora tem outro lado. Depois tenho uma lanterna. Isso é quando estás nascendo as escuras. Né? Oh, amigo, estás a ver, bem o que é que eu já passei aqui, meu? Que rarval, só tens dúvida. Eu acabei de vir aqui, pá, isto é com um gajo, meu. Mas tem meu um aí para abrir. está É você está que Então, é aqui. sala no principal. Aí o braço já está cozido, bacana. Já estás infectado com os vampiros que eles estão. Ela disse que era pela sala no principal. Eu acho que ir à porta, chamar o xerife e ir à garagem. E ah, quando está em vermelho. Ai, ah, depois tem a mídia. Olha, já tem uma chave mesmo. Então pera, isto é, tem é uma porta. Tem aí uma porta, não vejo nada, não dá para ver nada nessa tua televisão. Vai, ah, abre a porta. Espera aí mesmo. O que é que tu vejas mesmo? Ah, caras mesmo. Não lá, vai. Pois dizem que não é mais interessante. Não, não é. É mais é? interessante é assim como tá, meu. O quê? Ah, uh, com, com tudo na boa, mesmo. Já viste o que é que iam gastar ainda naquela casa, os bacanos a quererem te matar? Hum. É que mesmo assim não é fácil, não é? Para já nunca, nunca ia entrar naquela casa. É uma cena do caraças, sei Deve ser como um psicopatas. Pois, ainda é por cima de uns gajos malpinhos da cabeça. Não? Como é que isto se mete aqui o... Eu não consigo não achas normal? Isto... Imagem... Ok, faz... Agora. Ah. ah. Será que assim já tá bom? Não sei, viu, lá. Só tenho que no jogo. Vamos lá. No jogo não sei se dá, mas eu vou pôr também. Não interessa ter isso bem escuro, estás a ver? É? Não interessa ter isso bem escuro. Eu vejo bem, estás a ver? Só que. Sim, tu vejo bem. interessa que isso fique fixe também, não é? Controlo-me, tele... não pera, tela. sendo na tela normal. Menos.. E quando o telefone não é que não é... Não dá o jogo, é mesmo para ser assim, escuro. Não estou a ver nenhuma configuração. Telma, então, é a única coisa é isto, Deixa eu Já ah. vês melhor aí na um Não, calma. Onde está o placar? a hey, hey, you! Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! No, you just talk to the guarda primero. Hey! Hey, you gotta help me. Hold on, on. back up. Now, nah. sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me no, no. no. All right. Yeah. That's a man. Yeah. Oh fuck, is it, man? Now we got several calls about some missing persons. Like, here, I gotta get out of here. And, uh, you're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, alright. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right. Are you kidding me? Look. Are you kidding me? I and I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like. Now, leave me in the garage. We'll talk to you. Hey, wait! You gotta give me your color. <laughs> you must have lost your mind. Look. I don't need an have you don't see my name in the obituaries too all under control It's all under control, Dredge You man, A A fucking pocket knife? Yes. Yeah. that's That's all you're doing. Now go, garage, now bem, filho. Bye, mano. Onde é que eu é, para cortar a caixa, fita cola. Saber, a fita cola não dá-se para cortar à mão. É, a nossa vida dependia disso de e o gajo ficava. agora não tenho um chino, para cortar esta merda. Agora é melhor é tirar já a mãe a foda. Esta é que eles não cortavam. Hein. Hey, we gotta get the my told you. Hey, Oh, bacana, agora fica fora Tem que manter a distância. Sim. Nem com os cheats lá vai. Ei, é foda. É, é, bala infinita, bacana. És é uma varonha para a gente. Imagina, filiano, imagina. Coitado das duas pessoas jogarem esta merda. Olha, quando já meteram o jogo ainda partenar nunca mais jogaram, estou a dizer. F***-se, que merda, mano. Imagina com o chino. Imagina chino. Hey, we gotta get the fuck out of here. From first, you need to tell me what you're doing out here. I don't want Me? What about you? What's my job? What's God, you do your job? And tell me. Answer my question. You have oh, to really need to me. Hey, get that door. Hey! Matrix. Yeah. 肌肉包 Meu, que cena! Como é que isto pode ser, meu? O gajo não morre com baixo. Eu qual com o ponto fraco do gajo. É. é o coração, meu. Então se não é a cabeça, não meu. Como que Não sei, tenho, o que eu tenho é isto, meu. Isto está é, tudo ao máximo, meu. Está tudo ao máximo, meu. O people não joga com tudo ao máximo, meu. Foda-se, eu não vou, ali, meu. Vou, mas é dar uma vista de olhos. Tens que ir lá? Eu sei, eu já não vou. Deixa-me lá ver primeiro. Tem um no chino. O que é que eu tenho aqui, meu? O que é isto? É eu nem tenho cena Sapatos de caminhada. A essência da defesa. O que é isto? Serra é Circular! É isto. É isto. É isto. É Tony, então, estás a brincar comigo? Serra Circular é quando eu quando estiver no carro. quando ele está no carro. Vai, eu vou tentar agora porque não estou a ver outra maneira de conseguir. we gotta get the fuck out of here. me what Me? about you? It's my job. Won't you do your job and kill me? That's my question. You have believe me if I told you. You killed me? Vou arrancar aqui ao oh, mãe. O boca. gajo não morre, meu. Estou-te a dizer, meu. O gajo não morre, ganda, ganda aceno, meu. Ouve. Nem com tudo, meu. Imagina, coitados do. Foda, amigos, Lá ah, não há vão. Lá ah, não há vão, é, meu. É mesmo de um gajo ficar a mãoquinho da cabeça, meu. O gajo não morre, meu. O cabrão não morre, meu. Hã? Ah? Agora estás a ver em 2D, agora estás em 3D Vai vai! Olha pera, carrega-me na Cruzeta para ver se, se tens armas. Vai buscar a serra circular, não há o baú. Ah, se não for com a serra circular tu não. Vais tentar, Tito! Vai salvar a nação! Foi o cinzer que me tornou. Hã? O quê? Já limpo, já limpo. <risos> Tem que, como é que se vira a imagem? <risos> tens o manípulo da direita, podes rodar. Vai então tens a cabeça para... Tua cabeça é a mina. Ah, yeah, yeah. A cruzeta é os objetos. E é que é isto, meu? Isto é mãos humanas e... Ah. Yeah. Olha lá para o chão e à volta mesmo. Olha lá para cima e o cara. Vocês vão ver. Estás mesmo dentro da casa mesmo. Isso é o kitchen. É. Onde é que é aquela cena? Cena. É. Pá, tens que ir para aí, meu, procurar aí ao lado direito. Curtes? Olha o frigorífico. Tens que ver isso, palha. Mas vai andando, vai andando. Não, aí... E... Também vai nadar, mas há é um outro caminho. O gajo pode estar à tua frente não... Tu vês na mesma. O objeto de falta aqui é o outro igual a este dourado. Ah? O objeto que falta aqui é, é o outro igual a é este. O objeto dourado? Já é. está. É os no mesmo vídeo. Não há nenhum vídeo com os juntos dos três juntos Há comigo e há comigo contigo e há comigo com ele. Mas a juntos os três não há método. Depois quando tu para a Suíça tens uma reclamação. E lembras-te? Estás cá, diretamente, diretamente da Suíça. Estás aí na parte que tem o baú? Estás aí na parte que tem o baú? Estás a ver fotos não que saem diretamente no sítio? Ele vai repetir o que tu fizeste? Já tens a serra no circuito? Já, mas como é que se mete vida? Nem que não tem vida. Não tem vida? Acho que é o R1, não tenho a certeza. Ou é o R1 ou é o L1. Isso. Não vai morrer, não. Só se o gajo tem uma pazada mesmo... Hey, we gotta get the fuck out of here. How first you need to tell me what you're doing out of here alone in the middle of the night? Me? What about you? What's my job? Don't you do your job? Then kill me! Answer my question! You'd have to believe me if I told you. Crying. Hey, get that boy! Hey, Ai, yeah! God. E vai-se atropelar o um gajo! Grande ideia, meu! Boa ideia, meu! E aí, a partir do outro... Onde é que o gajo está? ir a cabeça e olhar volta ver olha subindo. Oi! tá da parte de cima do carro. Uy, cortou o Aí, mano. Uy, oi, Oi, oi, oi, oi. uy, uy, uy, não, não, não. Vira o relato para a direita? Viraste o relato para a direita? Não, não fiz nada de girar. é que cena! Corta-me, mas é jogar-te às postas, mesmo, este gajo vai acordar. Ai, se o gajo acorda, men. Ai, se o gajo acorda, bacana. Boa, boa ideia Churrasco oh. Eu já sabia Serra, serra, serra, serra Isso é bicho para passou a levantar, meu. Corta o meio, é, Vitor. Corta o meio, é, diz <risos> Corta, corta. É, é, é 300 gramas de perna extra. Faz favor. <risos> e agora? Agora é só a bacana. O que é isto? Uma arma melhor? que arma do bloco. Olha, dispara mais, vale, tem mais bola. E balas infinitas... E porque o guarda deixa cair a arma. A gente arma já... A arma a gente já coisa. Estás-te a sentir bem no... No astrique. Não. é. Não, lá, não. sentir -se mal tira mano. Como é que eu uso os primeiros cobras? X, não, é o r Eles dizem que na altura, tu não precisas de saber, na altura se tu precisares, eles dizem que mas tenta sempre os gatilhos. Não, que eu tenho o boneco vermelho, olha lá. Eu sei, mas isso é o boneco já. Não, mas ele já está limpo. Carrega no R1 ou no L1, tenta esses, esses, esses quatro gatilhos. Não, Não. não. não. Sai daqui agora. Será que é por aqui? Tens o um mapa, meu. Estou de Estou a cortar na caroma. queria que estivesse bom um aspecto. Uh. Olha a penha aí. E agora, como é que eu saio daqui, Zeca? Vai, a, vai ao mapa, carregas aqui no mapa, carrega lá no, no touchpad, não dá nada. Então tens que ir pelo mesmo sítio que entraste, se há terem uma porta, olha aí sempre em frente, pela esquerda. Vai rodeando. Isso é a garagem, certo? Tinha é uma merda para abrir. Não. À esquerda. À esquerda, à esquerda. Aí. Não, isto é um kit para marcir. Olha, estava a montar uma moto. É por aí. Por aqui. Yeah, deve ter para uma porta. Tenta sempre contornar pela esquerda. Yeah. É assim, mas tu queres é sair. Se calhar há um botão para.. Pa, é para para abrir a garagem. Ora botão, botão. Tão-tão, Zeca! Dá cordas o bacana, meu! Os gajos não são de fim, meu! Os e é o caraças! Está aqui uma escada, como é que sobe? Não deve dar para se ver! X, era X, mas não deve dar! não vai dar nada um lado nenhum! Ui! Eu disse, meu! Oh, <risos> meu <Ouve o risos> Deus, eu <viseiro>. fiz <risos> Só isso! <risos> Descarrega, descarrega. Isso não dá para descarregar. Mata o gajo, meu. Esse cabrão não morre, meu. Usa a serra só para a gente curtir. Esta merda é que me vais fazer o vídeo do Youtube. Cortar cabeças com serras circulares. Não dá para baixar. Sabes o que é que os gajos me fizeram neste jogo? Disseram logo, este vídeo não vai ter nenhuma publicidade ou quase nenhuma. Então, é pá, porque contem cenas que não são friendly. Uh, family friendly. Né? Tipo, sabes cortar a cabeça não é uma cena muito. muito sexy. Vai nesse a de tempo, lá à chegada agora. Agora vai aparecer o Zé. Olha... Abaixar é o manipulo da direita para baixo. Olha o eu volto. Apanha tudo. Olha a tua volta, ver o que é que há. Isso pode podes largar, é o zero. Carregas no círculo e se narga. Tudo bom, isto é o que tu precisas. É... Mas não tens espaço. Como é que se manda coisas fora? Será nome? Eu ando em armas. Oh, não vais trocar pela arma. Pela knife? Deixa te dar isto, senão como que não abres a porta lá de lá de cima? Ah é? É. Então pera, carrega aqui na pera X e agora.. Diz ali o quê? Está ali a dizer proibido o quê? É portanto o espaço no inventário. Ah, então. Vais lá pôr qualquer coisa, tipo então, daqui para a frente só a serra é circular e a pistola chega. Podes largar dois itens, não é? Larga a Peraí, peraí, peraí. Então, é que... Tens alguns livro, não. não? Como é que largar, nada? É? Acho que tens que ir no baú, digo eu. Como é que eu vou ao baú se eu não sei sair daqui? Olha a tua volta, não é? Não há umas casas. Olha, há uma cena para descer ou para ir a algum lado. Há um elevador e há... Estás a andar, não estás? Não, está. Então há de ter outros baús e outras merdas. Então não dá para levar isto. Não faz mal, a gente agora já sabe onde é que está, não é? Não, mas depois não vejo aqui. Depois como é que vais para aqui? É pá, o jogo não há de ficar encravado, não é? É. Então se tu não consegues libertar e tens, ah, como é que queres fazer? Ah, dá, dá para voltar a garagem, só que a Há aí uma porta, sabes a porta, a gente não tem que ir a gatunhar até lá. Há aí uma porta que está mais ou menos escondida. Vai sempre em frente para a esquerda. Já não há ninguém, acho eu, se tiver aí é bacana. Porque o gajo, acho que é muito difícil o gajo se levantar, basicamente, já fizemos o gajo no segundo dia. <risos> Vamos pôr aqui alguma merda. Agora é assim, deixa estar a serra circular e deixa estar a, a pistola. Tira aí umas moedas Qual se dela? quiseres aqui... Há aí umas moedas que em vez de ter 999 tem um ou dois ou o que é Tira essa moeda daí Estás a ver ideia? É uma vez para baixo e uma para a direita Exatamente, aí essa, a outra, a outra Essa aí tem poucas e Agora dizes para, para tirar já, Agora ficaste já com o sítio livre Mas liberta mais coisas Eu a ti, se fosse eu, deixava ficar só o MED a pistola e a serra-se é é da erro e a. Que é uma coisa que tu podes precisar, estás a ver? Se bem que o outro acho que tu não era, não era preciso nada disso, mas mais ter Ok, vamos voltar agora. Velho. É só a porta, é sempre em frente. Quando fores para a porta, basicamente já tens isto controlando. Sempre em frente e depois é para a tua direita. E há. E agora desce. estamos alojar no corpo não, corta, não lá. Ui, não digas isso. Ah, não, tenho vida. Como é, que, como, é que, como é que se cura? Não te preocupes. Se tu precisares, isso parece que não é querer dizer uh, para carregares no botão tal. Acho que é o R1 ou... Mas eles dizem, na altura. É. Então já foi lá a garagem? Já, já fui buscar o é, Então é para a esquerda, para a esquerda. Yeah. Sempre em frente. Não, não. Também pode ir por aí, que se tem um buraco aí na parede. Sempre para a esquerda, vai, vai. E esta panela? E esta limbaratuncho? E esta um E a canoja? Eu manti logo aqui uma cena, uma janela e dava logo o bado. Ai não. Não, ia ficar mesmo a Aqui com truques de cenas de merdas. Era mesmo assim. <risos> ah, pensani! <tu sabes>, <risos> e agora? Agora. Abriste a porta da casa, man! O Que é isto não é ruim ainda? Não. E aí é mesmo? O que é isto? Chute-me, chute-me. Olha, ganhas tudo trovão. E a boia do louco. Guardaram a velha no mar, queres ver? É... Sabes que a velha é a protagonista da história. E yeah. Olha um anjinho, que coisa bonita. <risos> E aquele tem um saco na cabeça. Ah, yeah, um ah, yeah, eu that já that tinha visto isso. Isso é feio que nem. É. Oi. Eu aqui. Esta é a voz. <laughs> Esta, é, tudo? Não, não, não. Esta é a voz. Quer jogar a Não, não, já Esta é a voz. é o teu pai? é é Agora vamos descobrir a cabeça do Cabal. No cabal não, do Cérebro. Okay. De Cérebros. Olha o mesmo. Três cabeças. Tem que poder aqui mais alguém para a azeite. Aquela porta não parece ser segura. Este save é tipo um kit de sobrevivência. está Tem... cheio de escorpiões. Tens que fazer o jogo na mesma, tens que passar os níveis na mesma. Mas já estás mais ou menos quitado. Estás a ver? Uf. Da grande, meu. Pensava que isso já, tipo, gajo cheia da casa. Tá, pá. aí mais gás meu, para chatear coração criação Mais de 20 desaparecidos em dois anos. Devia mal. Olha ali mais maçãs, não queres? achas isso está envenenado, mesmo. Não comas essa merda, mesmo. acho que estou a ver ali uma armazinha bacana. E se há para aí a P-19, e se tu apanhares essas armas tens a munição infinita, meu. Posso pôr aqui qualquer coisa? uma pintura chamada... Será que é para agarrar isto? Bom, aí está sempre a limpar. Olha, tem um passe... Que ver... Olha, alguém precisa de cagar? <risos> Essa aí é linda. Queres lá? Olá! Mas olha o que é que eu achei! ei Rui! Espera aí, espera aí! Tens que voltar para trás! Espera aí! encontrei uma shotgun! espera tá tenho que ir Tenho que voltar para trás! Porque não consegues... Uh, vai lá não? Já! Yeah. Vou tirar a faca. Vou tirar a faca. Consegues tirar uma? Tirei a faca e agora vou apanhar choque de gado. Ah, mas tirei lá no baú, não Sim, tive que voltar para Sim, eu sei. Onde tipo, -se se é, é que está a gravar? Está lá? Está lá? Eu tinha-te metido aqui a cima. Fazer lá primado, fazer Olha aqui! Espera aí, uh, -huh. consegues largar a arma assim ao baú? Consigo, mano. Consigo apanhar a shotgun que ela fecha-se. Pô, essa Olha aqui. Apanho. Já, já, tem Não, mas a porta fecha-se. Ah, porta fecha-se. como é que saís daí agora? É é tens de trocar. Que... Não, tem de pôr aqui outra coisa. E outra coisa. Ah pera, eu vi um relógio com um pêndulo. Eu é. vi um relógio com um pêndulo. Se tu apanhares aqui e metes o pêndulo na mão. Sabes? É isso. Tenta lá. Ou o pêndulo cara. é para pôr aqui. E agora? Achas... O que é que isso faz? Não faz nada. Que é que tem aqui um código. Living Room. Living Room? sala está estar meu E é só para dar troféu arranjar alguma coisa... então cai para a Há aí outras boas, a mp 19 ou... Olha aí um tiro. Pera, tá... Olha essa porta, olha essa porta. Não, ali... Ali precisamos da cabeça do bicho. Temos que ir lá acima Será que é para pôr ali o pêndulo? O Shotgun é que era? Ya... Yeah. agora não tenho espaço Como é que não tenho espaço? E a velhota. Ui, bacana, faz-te tela, mano. A velhota que é protagonista desta merda toda. O uma a tem almox... Olha aí uma porta! Olha aí, Não Não acredito. Isto é a minha. Veja lá a porta, mano. Help me! O que é aquilo ali com o fogo? Olha, está ali alguém dispara! Help me motherfucker! Já vou ver Eu já vi merdas assim Não tem nada, meu Parece que não tem nada Essa merda É do caraças, não é? Olha aqui um Bom Rei, queres? O Bom Rei! Olha <risos> o Bom o Rei! Feito com olhos em vez de amêndoas. Chaz World, Billy. Olha! Billy rock Olha, estou na casa de banho. Ah, encontrei qualquer coisa. Encontrei qualquer coisa, olha. o quê? A fechadura lá de baixo. E agora não consigo, agora não tenho coisa para pôr itens É para despejar essa merda toda, fica só com a serra circular e a pistola, meu Que é para apanhares tudo o que quiser para. E só tem um baú Só Olha aqui, aquilo é para pôr lá em baixo na fechadura Então despeja essa merda toda, meu Vê aqui isso tudo lá no... Despeja isso tudo lá no baú, meu e lá, Televisão. Será que há é aqui outro balde? Ai, boi da nerd. Olha aí no cassete. Não consigo pegar mais itens! Não, não, mas a cassete tens de conseguir para perceber o, o que é que aconteceu. Estás a entender? Pô, olha na é cronómica. Não é? Olha a cabeça! X! Não dá não tanto espaço? Tens-te libertado de merdas, Vira-te lá ao contrário. Vão lá ver a cena. Pobre. Já assustei. As Tens e qualquer merda em cima da mesa, não tinhas? Pera. Olha ali, olha ali a porta do escorpião. E a mesa, meu? Então, é Na este? mesa acho que tem má qualquer coisa. Pera. Não dá para pegar, Tens que pôr no baú, mano. Tem que voltar para trás. E como é que se drop? Não, aí é para pôr a cassete. Não, como é que faz drop para as coisas? Não sei. Estás uma vez pelo... Acho que é no baú que tens de despejar as cenas primeiro. Está tudo para trás. Está aí. Então, temos que voltar para trás. Tens que voltar para trás. Quer chegar um bocado? Não, não joga. Acho que é ao contrário. É aqui. Este. Podes fazer assim aqui no option, que é apender o ecrã. Estás a ver ideia? Será que Met, isto... Mete lá a cabeça para a frente. será aí. Será, será que isto, era, isto é para alguma coisa? Ah, eu a ti tirava tudo num um coiso que é para ter espaço, e tá doido? Estas é moedas é para Gui. Caga para as moedas, deixa só aí aquela que tem 9, 9, 9, 9. Tens Gui, tu tens a pistola, tens a serra circular, o resto... Isto é o que Tens de escolher, está aí embaixo escrito. Reduz o dono a proteger seus efeitos à proximidade com a incidência da defesa. Tira uma destas armas também É pá, deixar mais potente, meu Há aí uma que tem mais coisa, não é? é Esta tem mais balas Então, então tira a outra Essa é a ser Isto não está a arrumar o não sei meu. Acho que tu quando metes isso fica um logo automático Por ordem alfabética, hum. acho eu okay. Digo eu, não sei Olha Rui Agora não te apanhas a apanhar tudo Porque vais precisar disso vazio uh -huh. diz é começa aí? A... Está bem que eu já vou desligar isso daqui. Bora lá, bora, bora, bora, correr! Eu pensava que isso ia dar para a porta da rua. Só que a gente tem que descobrir como é que se apanha. Hello, little bitch ora bem a gente vai daqui, não foi? Tens que passar pela navega, acho. aqui que está. Espera, vamos apanhar a cabeça do cão. Não havia aí uma que era do escorpião que era para pôr logo na porta? Espera, o escorpião é aqui por a cassete a tocar... Mia. Isso é a cassete que podes pôr lá no vídeo. Para veres a cena. Fosse... tem a gravação. mantém a cabeça no vídeo que é para dar para ver. Está Ethan, please watch this. Ok. Deixa ver o que é que vai sair daqui. Mia. A Mia é quem, afinal. Aquela novela não é a Mia, a Mia é uma gaja mais nova. Okay. Yes. Olha. Ethan, se você encontrar Eu sei que eu não posso what I did. But I just want you to know that But, it wasn't me. I don't I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. But just that there. é verdade. Né? nessa casa é toda de né? Essa casa é toda de marada, meu. Mami, mami, mas não escolhendo. <risos> mami, mami, mami, mami, mami, mami, chama mami, mami, não, não, não, tu não, E não, não, não, não, não, não, não, <risos> Opa, não, não, não, não, não, não, não, aí não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Então não havia portas? E... Não havia mais portas? Como é que um gajo passa esta merda, meu? Phoenix. Encontro -sítios. sítios para se escapar da Margarete Como é que no livro da direita para baixo. This, home and feed you. Olha, olha, olha, olha, Esta, esta era estava lá fora Esta a que, a -se. Ui, isso é qualquer coisa importante Não né? é? Para meter um objeto ah, qualquer olha. Ou seja, é você não tem o que fazer. Ui, ui, ui, ui. Boa noite. Ai, tu é que mexeste e ela estava tão enganada. Eu disse: apanhei-te e tu fugiste. <risos> que é a ela não te via. Bora parar agora que é para a gente ir jantar. Isso é do que não é? Acerta é muito um gajo, não acesta? Bem, eu depois vou meter nos os dois ficheiros. Eu já sei o que é que é preciso. Depois é não é venham dizer que não funciona. Já sei, já, sei, já sei o que é que é preciso. Okay. É o quê? É os cornos do viado. Os cornos do viado? O viado que está lá na sala. Ah, que graças. Olha, faz-me um favor. Tens é. Temos que gravar isso.